E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Frente Fria chegou, anunciada, tá aí já. Ela não tem ar frio o suficiente para provocar muito frio mas tem umidade que é trazida também com a chuva que acontece a qualquer hora do dia. Tem períodos de melhoria, até sol pode aparecer, mas sempre com ameaça de chuva, por isso é dia de carregar guarda-chuvas e precaução também, principalmente na serra, porque pode chover mais forte e também prejudicar a visibilidade. A temperatura, menos elevada, clima ainda um pouco abafado, 24, 25 graus, até com uma sensação de abafamento, amanhã dá uma arrefecida. Para a capital, 23 a 24 graus, no interior do estado, 28 a 29 graus. Chuva por todo o estado de São Paulo, vai, volta, vem e fica até amanhã essa instabilidade, pelo menos. A primavera chega quinta-feira, às 10 e 2 da noite e traz aí uma estação de transição com muita instabilidade. Chove até o fim do mês, entre períodos de melhoria. Grande abraço a todos! O do tempo.